E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu trazendo mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu trago para vocês um videozinho aqui na conta de um inscrito Ele fez uma recarga de 50 reais aqui no Surf Tank e pediu para mim fazer uma evolução Eu vou fazer a evolução aqui com o cupom que veio na conta Mas antes, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ative o sininho de notificação Comenta pra mim saber que você existe Se você for inscrito fiel, me segue lá nas redes sociais ok? lá Onde eu posto as coisinhas Você vai curtir, tem o Instagram e o Facebook Beleza? Tamo junto, segue lá e Vamos aqui vou mostrar a continha do inscrito Já vocês viram e cupom tem eu Acho que tem 10 milhões de cupom aqui Foi o que ele me falou, né mano O Everton, salve aí pra ele, tamo junto vai eu confiar pra gente evoluir a continha Ela tá com um atributo bem bom Com o nível 25 dela se vocês curtirem esse estilo de vídeo, não se esquece galera, deixa o like porque eu nunca ir conta de inscritos, só mostrei. Então deixa o like aí, vamos ver a quantidade de like que a gente consegue nesse vídeo aqui, beleza? Tranquilo. Basicamente já tá com o gold na epic de raras, gold aqui na roupa, gold aqui no chapéu e mais 12 aqui no escudo Eu quero começar já pelo escudo, colocando avanço no escudo, que vai ser uma coisa muito boa. Então vamos lá para colocar o avancinho aqui no escudo. Que já vai pegar um FC bom e também já vai ter mais escudo. Vamos lá. Find a way, find a way out What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I felt in this whole damn thing. That we got going You hold the strings Without me knowing Why do I Have to suffer through the thinking Why do I Have the feeling that we're sinking I need to Tomara que ele tem mais avanço no depósito dele, porque mano, não gastou. Mas ela subiu pouquinho, 25 de, e de FC, e não compensa muito não. Mas pelo menos tá avanço mano. Vamos ver se lá no depósito aí, tem alguma coisa. Vou pegar nível 30 aqui na conta. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar nível 30. Tem algumas coisas aqui no correio para receber. Hum, beleza? Aqui tem alguma coisa? Não tem sociedade, então tá? aí não vai ter mais nada. Não, acho que é isso que ele tinha mesmo. Acho que eu vou upar o totem dele, mano, pro nível 30. Vou upar aqui. Dá para pegar um bom FC pro totem, galera. Na moral, pelo menos aqui nesse DD tem que dá pra pegar muito FC pro totem. Na minha meia conta eu vou colocar full tempo. Tem, é, acho que é uns 2 milhões de cupom lá. Eu vou colocar full tempo. Aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo. galera só deu para colocar nível 31 totem mas beleza né ó quais 4k de atributo já pegou que ver 2 milhões e quatrocentos mil de fc tá com ser muito bom aí sim deixa eu ver aqui nas armaduras tal e vai para que nível ah, a eu pegar e usar aí a fusão para colocar pelo menos uma vou tentar né colocar um nível 13 se dá certo Não aí ó que tá aqui é não essa daqui colocou o cupom aqui daí o carinha tá ficando bem aqui mano a armadura é aqui E como colocar E dando 17 bem podia ir e tem muita madura muita coisa aqui depois é uma coisa top que não né? consegue vender. É, ganhou isso aqui também eu acho Na recarga. Legendário Boomer que é de volta oh, tá de 297. É mano, eu não é louco. é o que na moral não foi tá é tirando parceiro que que é isso esse aqui eu pegar os dois pelo menos então galera vou deixar que eu ver a montaria full mas vou fazer isso mesmo porque tipo assim a única coisa que tem pra fazer xp não tem cacei não achei a única coisa que vai dar para fazer é deixar a montaria é full tem cupom pra isso daí deixa fu, vai pegar um bom fc também nos atributos da hora depois que ele pega um pouco de XP, eu tenho um XP imitado lá, envio pra ele, que se ele quiser que upa a conta, mas eu acho que a conta dele vai ficar bem forte no nível 25, depois ele vai upando por instância, PVP, vai fazendo essas coisas. Aí rapidinho aqui, pega que ver vai pro peixe dourado, depois vai pro tapetinho...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 Então galera, comprei um XP, como que tem vocês perceberem? Aí, 300 XP Tava caçando aqui <risos> Acabei achando Vou usar, não sei, vou usar uns 31 21, pode ser Vamos ver que nível que pego. 21 XP Aí foi nível 30 certinho Que mentira <risos> Nem sabia, na moral Vamos ver o que dá pra fazer aqui no nível 30 Coisa vai ter de revogar poder usar aqueles espíritos de luta, sabe e aí, até bom, mano. Vai poder pegar um FC, legal. Nem vai gastar muito assim. Ah, Aqui já dava pra... bom é pra conseguir. Vamos usar ao... o Suspiti de, de revogar mesmo, porque sempre quando você upa pro nível 30, dá esse melhorzinho Vou colocar as pelas lá, galera. Não deu o que ver. 3.400.000. <música> I'm on my own, you made it so. And now I'm chasing nightmares through you. I love. used to run with you through the great big leaves. Laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe. In blaming you you did not know Então galera, eu, para o parão subliminar dá pra pegar quer ver 3 milhões e 600, mano, quais é 3.0, quais 4 milhões, tá ligado? 3 milhões e meio, aqui é naipe. Agora falta algumas coisas aqui pra mexer, mano, mas quando estou sem aqui não dá pra fazer tudo certinho beleza ah falta o pau pet né vou colocar em nível 30 Gastou uns cupom aí, né, galera? Por causa do totem, né, mano? E o treino também não deu pra upar. Porque ele já tá upado. Ele já mexeu. Deixa eu ver aqui: pets. Não, notaria. Imagem. Não, é no pet mesmo. A ah, forma: as formas é nível 40. Comprei essas coisinhas aí, né? Mas só pra pegar um FC mesmo, não gastou tanto assim. Comprei um pouco desses baús de E abri aí. Vou comprar esse negócio aqui. Não vai se surpreender com essa evolução, ficou até legal. E galera, pra vocês pegar, que ver vejo. É, pedra desse jeito aqui, mano vocês comprar o balde medalha com o cupom E lá, abre os baú de medalha Depois vem aqui medalhas Aqui no kit de -tanks, E fazer esse negócio, comprar Rapidão você faz compra aqui, ó né aí fica de boa eu Vou comprar muito, porque isso também falha, mano Continha tinha precisar de muito E aí, beleza, galera Depois que você fez a compra lá no shopping, né, mano as coisas que você quer, para pra colocar essa posição full 50 aqui, ó. Tá tudo aqui, você é vai vender algumas coisas que você não vai usar aqui o Tipo que eu tô vendendo aqui, né mano, não vou usar Mas se você é esperto, você já viu aí que pegou um FC bom, né mano Vamos aqui nas composição Tá, Full composição posição 50 e, Agora que veio pegou um FC Uns 4 milhões certinho Vou ficar com esse vídeo por aqui, galera Porque, tipo assim A única coisa que deu pra evoluir aqui no momento Foi isso, né, mano O que, que deu a pegar E tipo assim, não tem mais honra Não tem mais nada, tá ligado? O treino já tá upado Vem aqui, aqui porra, Um negócio virtual Vai aqui comentar de defesa hum. eu vou pegar 4 milhões, de 2 milhões e 100, eu vou pegar 4 milhões e 65 mil coloquei avanço um aqui no escudo, coloquei a exposição 50 as pedras aqui eu coloquei, algumas é tudo 19. Abri o nível 30 da conta, né? Mas fugou, não deu pra mexer em nada. Montaria, eu deixei ela aqui, né? Eu queria estar o plano ter o pro nível é até no outro nível, né, mano? No último nível né, pra falar o prato giratório. Tô tentando dizer o pré é pro prato giratório, mas ia gastar os cupons do mano aqui, tudo e eu preciso de cupom pra fazer algumas coisas, então eu decidi deixar o. Um... Um pouco de cupom, porque a conta dele ainda tá bem forte para esse nível Mas dá pra pegar muito mais atributo Porque tem algumas coisas aqui que não deu pra ocupar Igual o Fugura Era pra ter uma sociedade para poder guardar as coisas, né? Daí dá pra fazer os treinos tudo certinho Mas ela aqui pegar nível 35 para usar o tempo, mano Ela vai pegar muito FC mesmo O tempo é o que mais dá FC Na próxima evolução vai ser na minha conta, nível 45 Eu já vou tentar pegar um, um, o tempo todo, tá ligado? Tem 2 milhões de cupom e tem 10 milhões, ainda tá com 3 milhões aqui E eu só tenho 2 milhões Então vai dar pra fazer muita coisa, galera Deixa o like aí que talvez eu possa escrever Fazer um videozinho aí Sem corte Só eu falando, entendeu? Mas deixa o like, vamos ver se a gente bate 70 likes aqui Mas basicamente foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal se for novo Me fale curtiu a evolução? Como que foi? Tá top, mano? Eu tô mais ou menos evoluindo a conta Mas eu acho que pelo nível e pelo tanto de cupom, acho que valeu a pena. Então deixa seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Tamo junto e falou!